Centenas de pessoas ligadas ao alojamento local protestaram esta quarta-feira em Lisboa, onde decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa, contra as medidas anunciadas pelo governo para fazer face à crise da habitação. A associação está aqui, obviamente, para apoiar. Isso é uma manifestação espontânea para mostrar que estas medidas completamente desproporcionais, que não consultaram absolutamente ninguém, não matam só o alojamento local, matam o turismo, por isso aqui na BTL. Mas mais do que o alojamento local e o turismo, matam esta gente. Pessoas que... Recompuseram a sua vida investindo no alojamento local, pessoas que criaram emprego por todo o país. O alojamento local não é só Lisboa, essa é outra mensagem importante. Essas medidas matam a curto, médio e longo prazo um setor que hoje é 42% do turismo. Basta de usar o alojamento local como uh, bode expiatório para os problemas da habitação. A impulsionadora do protesto, convocado através das redes sociais, explicou o objetivo da ação que juntou proprietários de alojamento local de todo o país. Nós saímos à rua para mostrar quem somos, para mostrar o que fazemos, na expectativa de que o Governo nos ouvisse e nos chamasse para a mesa, portanto, quando quiser regular uh, sobre alojamento local, que se sente à mesa com o alojamento local, que procure saber qual é, que sou, qual é o impacto que as medidas que, que está a propor vão ter e, sobretudo, se essas medidas vão de facto resolver o problema da habitação, que é um problema que nós também queremos ver resolvido. Hoje nós não temos aqui quem tem apenas uma casa em alojamento local, nós temos a Senhora das Limpezas, temos temos o fotógrafo, temos os canalizadores, temos os pintores, portanto, temos as senhoras das lavanderias. Há todo um ecossistema à volta do alojamento local, os contabilistas, por exemplo, não é? Há todo um ecossistema que encontrou no alojamento local, após a crise, uma saída para a criação do próprio lugar de trabalho. Presentes na manifestação, estiveram também dirigentes de alguns partidos políticos claramente está em risco, claramente há uma intenção do Governo neste momento de matar este modo de vida. E isso é absolutamente inaceitável. Estas pessoas só querem trabalhar. É aquilo que fizeram nos últimos anos e é aquilo que querem continuar a fazer. A mensagem que o Governo de António Costa está a dar a estas pessoas que aqui estão, mas também aos portugueses nesta altura, é que em Portugal não vale a pena arriscar, não vale a pena trabalhar, não vale a pena as pessoas esforçarem-se, mais vale estar quieto. Isso é uma mensagem terrível. O que o Governo está a fazer com estas medidas é matar quem investiu no alojamento local, quem trabalha. No, no alojamento local e a dar-lhes um prazo de validade. Claro, quando o Governo diz que a partir de 2030 as licenças vão ser de 5 anos, imagina alguém que investiu milhares ou milhões de euros para renovar habitações que ninguém queria renovar há uns anos, foram estes homens e mulheres que renovaram estas habitações e agora o Governo diz-lhes que vai ficar com elas ou que vai tirar a licença. Portanto, isto é uma expropriação inaceitável. Há uma crise de habitação em Portugal, isso não há dúvida, mas não são estes homens e mulheres que têm que pagar pela crise da habitação. Endividámonos para alimentar a economia nacional. Yeah. <laughs> Quando fomos chamados em 2009, na crise económica, nós dissemos sim, estamos cá, estamos cá desde sempre e correspondemos com o crescendo da economia, Levantamos a economia. Em, com a crise pandémica, dissemos sim, estamos cá e vamos ajudar. Hoje estão-nos a tirar o tapete com todas as letras, sem mais nem menos, sem nos consultar, sem nos dizerem nada. O alojamento local reconstruiu as cidades e reconstruiu grande parte da economia. O alojamento local está em perigo, é preciso dizer, por exemplo, no Algarve, há 50 mil alojamentos locais. São alojamentos locais sobretudo em áreas como Quarteira, Vila Moura, Val Lobo, Quinta do Lago, em Albufeira, que são recordistas de alojamento local e que sempre foram construídos como alojamento local. Em causa está o programa Mais Habitação, aprovado em Conselho de Ministros, que prevê que as emissões de novas licenças de alojamento local sejam proibidas, com exceção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país onde poderão dinamizar a economia local. Além disso, as atuais licenças de alojamento local serão sujeitas a reavaliação em 2030 e depois dessa data, periodicamente de 5 em 5 anos. Segundo dados divulgados pelos manifestantes, mais de 55 mil famílias dependem diretamente do alojamento local, existindo mais de 10 mil micro e pequenas empresas dedicadas à gestão do alojamento local e cerca de 45 mil empresários em nome individual.